O oh, menina bonita vinha aqui para lhe dizer que é muito importante o que você tem que aprender, tudo que você precisa saber sem fazer pesquisa eu hoje vou resolver. Como assim? O que o senhor vai resolver? Ora, Alice, estamos aqui para te ajudar. Não era você que estava com dificuldade na aula de trigonometria ontem? A gente viu o seu esforço e por isso estamos todos aqui. Na verdade, eu já entendi que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as propriedades numéricas dos ângulos. E também sei que em qualquer triângulo, os valores dos ângulos estão relacionados às medidas dos lados e vice-versa. Mas eu gostaria de entender melhor como essas relações entre lados e ângulos de um triângulo acontecem. Mostrar às belas pessoas que tudo vai começar Mexendo com um triângulo, passo a passo, até encontrar Com conhecimentos plenos A lei dos cossenos, que é o que vamos estudar Sim, sim! A lei dos cossenos. É ela que mostra pra gente as relações que existem entre as medidas dos lados e os valores dos cossenos dos ângulos em um triângulo qualquer. E o que nós vamos mostrar agora são os raciocínios matemáticos necessários para chegar a esta lei. Para começar, vamos formar um triângulo com os pontos A, B e C. Ligando os nossos pontos um triângulo se formou Mas vamos mais adiante com alfabeto e gama eu vou Mostrar ao que estudaram os ângulos formaram é a surpresa que fundou. Pronto, o triângulo está formado com seus ângulos e lados. Agora o próximo passo. Vamos dividi-lo em dois triângulos retângulos. E o desenho da altura do triângulo é nosso empreito traçado dessas linhas a mágica já está feita, de um triângulo nasce em dois com 90 graus, quem pôs verá a coisa perfeita. Prontinho! Nós tínhamos um triângulo qualquer e agora temos dois triângulos retângulos. E para desenvolver o raciocínio que vai nos levar à lei dos cossenos, a gente precisa lembrar de duas coisinhas que com certeza você já sabe. O Teorema de Pitágoras e a definição de cosseno. Ah, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sim, sim. E no caso desses dois triângulos retângulos que a gente formou aqui, o Teorema de Pitágoras vai ficar assim. Para este triângulo, teremos que a hipotenusa B ao quadrado é igual ao cateto M ao quadrado mais o cateto H ao quadrado. E para este outro triângulo, teremos que a hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto N ao quadrado mais o cateto H ao quadrado. E agora, menina, uma pergunta. Você lembra da definição de cosseno? Ah, isso eu lembro bem. Seno e cosseno são valores numéricos que ajudam a gente a descobrir uma espécie de medida de um ângulo. E no triângulo retângulo, a gente acha o cosseno de um ângulo dividindo o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. Isso mesmo, Alice! Agora vamos por isso em prática. O cosseno do ângulo alfa é o cateto M dividido pela hipotenusa B. E, da mesma forma, o cosseno do ângulo beta é o cateto N dividido pela hipotenusa A. Alice, nós dividimos o triângulo inicial em dois triângulos retângulos, só para relembrar o teorema de Pitágoras e a definição de cosseno que a gente já conhecia. Agora vamos retornar ao triângulo original para chegar aos teoremas que estamos procurando. Para começar, eu vou fazer o lado A ao quadrado menos o lado B ao quadrado. E o lado A e o lado B eram justamente as hipotenusas dos dois triângulos retângulos. Então, lembrando do Teorema de Pitágoras, substituindo os termos, a gente transforma A ao quadrado menos B ao quadrado em uma expressão que fica assim. Pelo que eu sei, dá para desenvolver essa expressão ainda mais. Perfeito, Alice! Tirando os parênteses, a expressão vai ficar assim. Então, o lado A ao quadrado menos o lado B ao quadrado é igual a N ao quadrado menos M ao quadrado. Já demos um grande passo, mas a gente consegue ir ainda mais longe fatorando essa expressão. Muito bem, ó oh minha gente, nesta tal fatoração O que a gente precisa é desmembrar a expressão Estudar o fato bruto e transformar esse produto em som ou subtração Agora chegou a hora é feita a distribuição E assim eu já vou indo e ajeitando a expressão De um triângulo a gente fez dois triângulos pra vocês E assim não tem erro não Vamos puxar da memória um conteúdo que todos já sabem Fatoração a fatoração de N ao quadrado menos M ao quadrado resulta na multiplicação N mais M vezes N menos M. Voltando ao triângulo, a gente percebe que N mais M é justamente o lado C, então N vai ser igual a C menos M. Então vamos à substituição. No lugar de N eu coloco C menos M. Então isso quer dizer que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a C vezes C menos 2M. Agora vamos retomar a relação entre M e o ângulo alfa. Ah, isso a gente viu agora há pouco. O cosseno do ângulo alfa é igual a M sobre B. Então M é igual a B vezes o cosseno de alfa. Isso mesmo. Agora é só voltar para a nossa expressão e substituir o m. Então, para terminar, a gente tem a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes b vezes c vezes cosseno de alfa. Ah, olha só. Isso lembra o teorema de Pitágoras. Isso mesmo. Só que a lei dos cossenos se aplica para casos gerais, em que o triângulo não é retângulo. Quando o triângulo é retângulo, um de seus ângulos tem 90 graus. Como o cosseno de 90 é zero, o termo onde aparece o cosseno é anulado. E voltamos ao Teorema de Pitágoras, que nada mais é que um caso particular da lei dos cossenos. Muito bem, ó, oh Josué, você já disse tudo. Essa é a lei dos facenos que serve pro nosso estudo Obrigado minha gente de Genivaldo Repentista Que entende de matemática e também tem alma de artista Já entendi! <tors>